Olá, tudo bem? Eu me chamo Eric Serqueira e neste vídeo eu vou passar mais informações para vocês sobre o Omax Plus, se realmente ele funciona, se realmente ele vai te ajudar a emagrecer, tudo bem? Mas antes de mais nada, já vou pedindo mil desculpas é, se eu errar nesse vídeo, se eu gaguejar, porque eu não sou nenhum profissional em gravar vídeos, estou aqui apenas para te ajudar. Tudo bem? E também vou pedindo que você fique até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para te dar, para que você não venha perder seu dinheiro e não tenha problemas com a sua saúde. Tudo bem? Vamos lá. O Amax Plus é um emagrecedor que não vende em farmácia, ele vende simplesmente na página oficial do produto. O Amax Plus vai te ajudar simplesmente a emagrecer mais rápido, vai acabar com a sua fome. Também vai te dar mais energia no dia a dia. Vai te ajudar a dar as estrias e celulites. Vai deixar a sua pele muito mais rígida. Vai acelerar o seu metabolismo e vai ajudar você a queimar aquela gordura acumulada. O produto vai te ajudar a emagrecer? Sim, vai. Mas porém, é recomendado que você faça um tratamento todos os dias. Como é feito esse tratamento, é Esse tratamento é feito você tomando duas cápsulas diárias. Você vai tomar uma pela manhã, antes da primeira refeição. E outra pela noite. Também 10 minutinhos antes da refeição. E é recomendado para que você já comece a ter seus resultados que você faça o tratamento inicial de 5 meses, que são 5 potes, para que você já comece a ter os seus resultados. Abaixo desse vídeo aqui, eu vou deixar o link da página oficial. Lá você pode é, analisar mais detalhes, como o produto vai te ajudar. E também você vai ver mais depoimentos de outras pessoas que já estão tendo resultados e deixaram na página do produto oficial, tudo bem? Mas é aquilo, o produto vai funcionar para você? Sim, vai, ele vai funcionar se realmente você fazer o tratamento. Porque muitas pessoas têm costume de comprar suplementos como esse, não faz o tratamento adequado, e simplesmente depois sai reclamando que o produto não funcionou para si. Mas ele não funcionou por causa que você não faz o tratamento. Peço desculpas a zoada do fundo aqui, como falei, não sou eu um profissional em gravar vídeos, eu estou aqui só para te ajudar, tem um barulho aqui de carro aqui. Peço desculpas caso você não esteja entendido, tudo bem? Mas vamos lá. Para que você tenha resultado, basta você fazer o tratamento recomendado. E o alerta importante que eu tenho para falar para você é o seguinte. Tome bastante cuidado onde você vai comprar esse produto. Porque o Mercado Livre, o LX, estão falsificando esse produto. Se você compra o produto desse falsificado, primeiro, você vai estar perdendo o seu dinheiro. E segundo, simplesmente, você vai estar perdendo... É, causando danos à sua saúde. Para que isso não venha acontecer com você, para te ajudar, abaixo desse vídeo eu vou deixar aqui o link da página oficial. Clica lá, analisa direitinho, vê os benefícios que ele vai te dar, entendeu? Vê os depoimentos de outras pessoas que já tiveram resultado e ainda continuam tendo. Tudo bem? É, eu fico grato por você ter ficado até o final desse vídeo, entendeu? Como eu te falei, é, eles não estão me pagando nada. Eu estou aqui apenas para apenas te ajudar. E também peço novamente desculpas. Se eu gaguejei, se eu falei alguma coisa errada, peço também desculpa pelo, pelo barulho que estava tendo agora do carro aqui, do lado, entendeu? Mas simplesmente só fiz esse vídeo para te ajudar. É, então, se você conhece outras pessoas que também estão tendo esse problema para emagrecer, é, compartilha esse vídeo com essas pessoas para que também ajude elas, tudo bem? Muito obrigado mesmo, um forte abraço e fica com Deus. Valeu!